Sai, sai, Sim, é sai, sai, sai, sai, sai daqui! Não sou eu! Eu sou da paz, velho! Eu juro! <risos> o jeito que eu morri! Hello, darkness, my old friend! Gente, se vocês verem um cara carregando uma cara, eu que tô fazendo. Sai mo... daqui, porra! Calma aí que eu vou fazer uma barricada aqui, mano, pra eu me proteger. Eu não me sinto confiável aqui. Cadê? Eu não me sinto aqui, tá ó. confiável. <risos> ó, quem tá rindo, mano? Alguém é um assassino aí! <risos> Ai. O que, caixa quebrou. Quebrou a caixa, mano. Tem um assassino aqui. Caralho. Joga o, barul, barul, o barul. baú, ele baú, baú, baú, baú. O baú não consegue quebrar o baú, mano. Pera aí, deixa eu testar uma coisa. Ah, tá. Ooooooooooooo. Ele não consegue quebrar o baú. Bota o barril. Caralho. Eu tô preso. Eu tô preso. Não. Pался do holding aaaa E aí, Tango, vem cá, vem cá, vamos. Não, vamos usar vamo Tango. Retango. Meu Deus, <risos> o, aí, o homem entrou! Sai, sai, sai daqui! A gente tá tendo um salão de mel! O senhor sabe! Não, já acaba. Vai embora, Lima! Sai! Sai, seu monstro! Seu monstro! Sai! Isso. Sai! sai. Ah, ah. Que... Não! O cara está armado! Que que o homem sai, está que armado, que o homem está armado! Mano. O Alain acha alguém grita. Mano, esse é meu trabalho. <risos> ótimo, ótimo. Caralho, tá. tá Alasha. Não, não, pera aí. Eita porra! Nossa! O que? que por que? Skills, os skills, como Mas, como? como? Como? Como você sabia que era eu? Era você? Como? Como você que era eu, eu sou filho de uma corda com ebola. Aí, Agora eu tenho o poder da. É o Fox Trot! É o Fox Trot! É Fox Trot! É Fox Trot! Não! Eu te dou uma massa. Isso aqui tá cheio de dinheiro. Caiu no cu. Tem uma estátua na sala, <risos> tem uma estátua nova <risos> Caralho, Ai. Sou... Ai. não, calma, calma, ó, mãos pro alto, mãos pro alto, sou o um homem do bem, sou o um homem do bem que Dessa que tá porra aqui, aqui? Tá Eita porra ah, Que pariu Eu não sou, não sou nada Abre aqui, abre, não me deixe sozinho, senhor Socorro, ele tá espojo. entrando eu só quero refugio, eu quero refúgio só Ai. não me mata. Oh, Carrefour. Você tá, você Carrefour não é aqui ah, não, não. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu só, quero, só eu quero entrar. Aí, cuidado isso. atrás aí ó. Tá. Aí ó. Aí eu vi Eu tô comigo com você. Ah, Beleza, beleza. Fica comigo aqui então mano. Cadê você. Ai, se você não é, não sei se você é assassino não. Eu tô vindo. <risos> <risos> eu escapei. Vi... Eu consegui escapar. Eu enganei meus inimigos. Ah, que genial, Celso, que fantástico! Ah, não! <risos> Tira da puta! <risos> Vamos montar a casinha aqui em cima, vem todo mundo aqui, vai, sem se matar. Montar meu matar pau no dança. seu cu. Desculpa. Nossa, <risos> mas é um trabalho em conjunto lindo, a família inteira reunida aqui. Vamos lá, galera, vai. Minha vai. casa, ah, minha vida, vida, família. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Ai, a minha ai, caixa, ai, minha ai, caixa ai, botei ali, a Ai, ca... ai, ca... Ai, ai, ai, ai. Oh, deu muito pesado isso aqui. Caralho. Deu muito pesado. A destruindo tudo aí, ó. I I I pessoal, é uma... Não, é pessoal, ajudar. vamos parar né, com as paradas de Ebola, vamos fazer eca muito melhor, muito mais legal. Com certeza. Mas, a, a, a, a ebola? Mas, é a, tudo. Ebola? ebola? Eita Caralho, eita, eu tô alguém, aqui, cara, cara tem me olhando aqui. Tem um cara... Tem, tem dois mortos, como assim? Caralho! Peraí! O que é esse verde? Mortos, quem foi? Ah! Pessoal, pessoal, pera aí, vem aqui, desce aqui no meio, ninguém se mata, por favor Ó, aqui, Eita, porra, ó Tem cinco canecas, uma pra cada um, cada um pega uma, vamos brindar aqui nossos cafezinhos, vai Tá bom, vai, eu tô indo Não, não, pera, pera Não, você quebrou a caneca caneca, porra? Caralho Quem quebrou minha caneca, Não Isso é um absurdo Caralho, trouxa Atira neles, Lu. atira neles. Eu não acabei de ver a coisa mais engraçada da minha vida. Surprise, mona, oh! Oh! Oh! Oh! Pague os seus impostos, pague seu aluguel. <risos> Abra essa porra e pague o aluguel. <risos> Tô cansado de ser ludibriado por tantos meses. Paga o aluguel. <risos> <risos> café, café, café, café, café, café. Café, meu café, pau, paga o aluguel! Paga porra! Polo... Nossa, quebrou. Aí céu, expressionou, ele quebrou ele pagou o aluguel com a vida. Olha o que tu fez com ele. <risos> Imagina que louco se o seu barriga chega pro, pro seu madruga. Paga legal, seu madruga morre. Cai no chute, <risos> Caralho, o creepy passa de, de chaves, mano. Sai daqui, seu filho da puta, tô armado. Aí eu, aí Não eu tenho eu medo de usar. Sai de um sa daqui, seu filho da puta! Eu vou, eu vou quebrar Que pra isso? cara. É o verde! É o aqui É o aqui Vermelho! É o Yank okay, Vermelho! Vamos Caralho. embora! vamos Cris, Cris, Cris, é o Eck é vinho, é vinho. Eita, eita, eita! mundo, todo mundo para essa porra! Todo mundo para! Todo mundo para! filho da Batele, Polícia! Polícia! Polícia! Que comem, comem, me... ah! caralho! Assassino! Ah! Abraços! Mico Velho, Mico Velho, Mico Velho! Caralho, tem um macaco assassino na casa! Ah, ele aqui! Socorro, me ajuda, pai! nosso que sério! Seja vosso pinto! Ah! Chega, Chega, Ele tava lá em cima! Não sou eu, o assassino, pelo amor de Cristo! me Velho! Eu é um desculpa, tá lá no mental. Ai, ai. Voltei com o brócolis da indignação! Esse é o brócolis da indignação! Caiu a. Tá. Que isso? Quero ver uma mágica. Pariu. Eita porra! Caralho! Por quê? Por quê? Eu tô camuflado aqui, mano. Não, mano, ninguém vai me achar nessa porra, não. Que coisa que eu tô fazendo aqui? Hahaha! Tô com porra, aqui! Ninguém me viu! Caralho, eu sou o rei da sua com cal... É Whisky! É Whisky Red é Bull aqui, caralho. caralho! É Whisky Red Bull. Não! Caralho, o que que é esse cara? Quem é que que você? Quem que é que que que você? Serinha. A bad Só que ela Eu confio, confio em você. Ela matou tagão. Chiga, chiga, nada que uuuuh, nada lá lá, olha aí, né, rené, olha aí, olha aí, olha aí, olha Quem que tá vivo aqui? Alô? Oi, a galera, Alô. tá galera em tá viva Queria pedir uma pizza Ó, oh, Pera aí, <risos> pizza de que homem? Caralho essa p... Eu te desafio cara, eu um a uma... Eita pera... Aí. É o seguinte, eu vou eleger um de vocês pra se proteger comigo desse quarto O resto se fode E aí você se pergunta qual o motivo... Qual o motivo de vocês se refugiar comigo? Aí eu respondo com apenas uma ação. Adeus. Morte. Uh! Opa, tem um cara aqui em cima da caixa aqui. Prova que não, não é que não eram é os assassinos. Como é que eu provo? Como é que eu provo? Já foi provado, eu Ufa. vi no seu coração. Vamos, vamos se refugiar. Vem cá. Eu posso então, entrar, aí, vai vai gente? Não, entrar Entrua, também, entra entra cara. essa coisa aqui, ó. Oh. É o azul! É o Lima! É o Vink! É entra! Entra! Entra! isso? Entra! Entra! Entra! Entra! não Entra! Socorro! Era o Ele era o briou! Ninguém vai ser <sair risos> vivo! Ninguém será vivo! Ninguém... <risos> o cara briou todo mundo, velho! vai, <risos> O assassino não tava atrás dele, agora que eu entendi! Era ele o assassino! <risos> Nossa, é que ele falou, se assim, você não tá atrás de mim, deixa eu entrar eu era, Eu Isso era contra o dele, não deixa ninguém sair aí. <risos> pois então, é, filho não, da puta que tá frente. Olha, olha, eu acho que eu vou matar dica. alguém. Alan, Alan, eu vou te dar uma dica, no estilo assim, de quebra a cabeça, entendeu? É. O que é pequeno, mas cabe uma pessoa e se fecha inteiramente. Meu filho, O que é pequeno e cabe uma pessoa... <risos> <risos> ah, eu sei, eu matei a charada. A charada foi resolvida. <risos> não, não. Não. não. <risos> É, <laughs> Galera, esse foi o vídeo, espero mesmo que você tenha gostado Se você gostou, por favor, deixa um gostei Sério, vai me ajudar muito E nesse vídeo, queria pedir uma paradinha um pouco diferente Porque esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho Ele foi bem longo Então se você puder, só manda esse vídeo Para um amigo seu no Skype Que você acha que não assistiu ainda Se você quiser, é claro Mas sério, isso vai me ajudar muito Eu quero fazer essa coisa meio diferente, ver se dá certo Então, manda esse vídeo para um amigo Não vai perder nada, mas vai me ajudar bastante Então é isso, muito obrigado por assistir Até que se inscreve para receber os próximos vídeos como esse A gente se vê no próximo vídeo um beijo, um queijo e até lá Tchau!